Agora é lei. Finalmente, o governador sancionou, agora no final de novembro, o nosso projeto que garante os pontos de apoio para entregadores e motoristas de aplicativo aqui do Distrito Federal. Foi uma grande vitória e eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar os pontos de apoio. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o deputado distrital Fábio Félix, que sou o autor do projeto de lei que vai garantir esses pontos de apoio. E é muito importante também que você curta, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos e também comente aqui nos comentários. Aquele amigo que é Uber, que é 99, que trabalha na iFood, para que eles possam conhecer um pouquinho da nossa ideia e de como esse projeto vai beneficiar a vida dos entregadores e motoristas. Ainda que a gente saiba que falta muito para garantir as condições de trabalho que vocês precisam. Isso tudo começou em fevereiro desse ano, quando eu me reuni com entregadores de aplicativo, que vieram apresentar sua, suas pautas, suas demandas, dificuldades, e a gente teve algumas ideias de projeto de lei e também de mobilização social para a gente poder mudar essa realidade e ter conquistas. E uma delas foi o projeto dos pontos de apoio. Inclusive é importante parabenizar o trabalho da DF, que é a associação de motoboys e entregadores. Sem o trabalho da MyDF e a mobilização dos entregadores no Brasil inteiro, a gente não teria essa conquista tão importante. Nesse dia, a gente decidiu que a pauta dos pontos de apoio era uma pauta muito urgente e necessária. A gente sabia que não ia ser fácil, inclusive eu sofri algumas fake news. Algumas páginas liberais começaram a dizer que eu queria quebrar o iFood, sendo que essa galera tá faturando milhões no país, especialmente nesse tempo de pandemia. Pois bem, a jornada foi dura, mas nós aprovamos o projeto, foi sancionado e agora, mais recentemente, regulamentado pelo governo do Distrito Federal federal. Ou seja, essas empresas têm prazo para cumprir e locais adequados que esses pontos de apoio têm que ser instalados e eles são válidos para uso tanto para os entregadores quanto para os motoristas de aplicativo. Primeiro, pelas regras, as empresas são as responsáveis por garantir os custos e a estruturação desse espaço. As empresas vão garantir banheiro, chuveiro, vestiário, wi-fi, tomadas para recarregar o celular. Ainda um lugar adequado para comer e sala de descanso. Os trabalhadores não vão poder ser cobrados para utilizar Utilizar esse espaço e ele deve funcionar pelo menos de 6 da manhã até a meia-noite. As empresas de aplicativo podem também firmar algumas parcerias com shoppings estacionamento de supermercado, postos de gasolina para instalação desse tipo de ponto de apoio. Não precisa construir tudo do zero. Por isso essas parcerias são importantes, mas tem que garantir esse conforto, que a gente não pode nem chamar de conforto, né? É o mínimo para esses trabalhadores que estão na rua ralando terem condições de trabalhar. E a gente ouviu muitos relatos desses trabalhadores que não tem um lugar para utilizar o banheiro, e os próprios restaurantes onde eles fazem a coleta muitas vezes não deixam eles utilizar os banheiros. E também de motoristas de Uber que ficam horas em viagens e não tem onde utilizar um banheiro, onde carregar o teu celular, enfim, são muitas as dificuldades, esses pontos de apoio são o um primeiro passo importante. As empresas têm até março do ano que vem para a instalação desses pontos de apoio. E assim como a gente fez até aqui, a gente vai continuar cobrando e fiscalizando para que esses pontos de apoio sejam realmente instalados e nas condições certas para garantir qualidade de vida para os trabalhadores. Porque a gente sabe que na hora de diminuir o pagamento para os motoristas, para os trabalhadores, ou aumentar a tarifa para os restaurantes e para os usuários, as empresas são muito rápidas. Então a gente vai cobrar essa rapidez também na instalação dos pontos de apoio. E para encerrar, se ficou alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa, não deixem de falar com a gente. Mandar mensagem no privado, no nosso WhatsApp, ligar no gabinete, entra no nosso site, lá também tem um espaço para você deixar o seu comentário e a sua ideia. E também outras ideias de projeto de lei, como a gente pode melhorar ainda mais as condições de trabalho desses entregadores e motoristas. Contem com o nosso mandato.